Nesse vídeo eu vou mostrar o Google Classroom na visão do estudante. Aqui na primeira aba do mural, o estudante tem a possibilidade de compartilhar com a sua turma, com seus colegas, com o professor, é, arquivos, links, escrever uma mensagem ou mandar um vídeo é, aqui nesse espaço e ele também visualiza absolutamente tudo que o professor publicar de material e atividades aqui nessa primeira aba do Google Classroom. Na segunda aba, que é a aba de trabalhos da turma, é, ele vai visualizar tudo que foi publicado pelo professor de tópicos, de conteúdos e de atividades. É, os tópicos de de materiais né que são classificados como materiais eles ficam nessa cor cinza e as atividades elas ficam nessa cor que é a cor padrão do da sala de aula de acordo com o tema que você escolher é e as atividades depois vão ficar cinza também depois que elas forem entregues tá? Então, as atividades ficam com esse ícone colorida quando, quando ela ainda está é, pendente de entrega. Aqui, esse botão é super importante para os estudantes acompanharem é, o que eles precisam entregar dentro, dentro da disciplina. É, nessa primeira aba aqui, ele consegue visualizar todas as atividades que foram postadas. Aqui, esse trabalho foi entregue, mostra que foi entregue com atraso. Esses que estão em falta é porque a data já expirou, mas ele ainda consegue enviar. E aqui também aparece os que já foram devolvidos e avaliados pelo professor. As atividades atribuídas são aquelas que ele ainda precisa realizar. É, incluindo as que não estão atrasadas, né? no caso aqui todas estão. As que estão a, na, nessa aba de devolvido são atividades que já foram avaliadas pelo professor, então o professor recebeu com a nota, e nessa aba as atividades que estão em falta, ele consegue verificar todas as atividades que estão pendentes. Voltando aqui para a aba de trabalhos da turma, por exemplo, quando eu clico aqui para é, responder a atividade, eu preciso clicar aqui em ver atividade ou ver pergunta, no caso, essa aqui é uma atividade de pergunta. É, o estudante tem a opção de fazer um comentário geral para a turma, ele tem a opção de fazer um comentário privado para o professor tirar uma dúvida e ele tem a opção de entregar aqui a resposta sobre a pergunta que está sendo feita, ao clicar em entregar, é, dependendo da configuração da atividade, ele consegue ver a resposta é, dos colegas, pode editar, e pode responder também. Bom, voltando aqui, ó, percebam que eu entreguei essa atividade, ela já fica com a cor cinza, e eu vou, então, para essa outra atividade que ainda não foi entregue. Clico aqui em ver trabalho. É, essa atividade, ela foi configurada para que cada estudante receba uma cópia do template que foi criado para a atividade. Então, não é necessário adicionar ou criar outros templates nesse caso. Então, o estudante clica aqui e já vai abrir esse documento. Ele vai digitar aqui no documento a resposta. OK? E ele pode clicar aqui em entregar, tá? Ele vai abrir o Classic de novo ou simplesmente conferir se tá tudo salvo aqui, fechar essa aba, já fez a edição. Ele pode, se quiser, justificar, no caso, o atraso da entrega aqui no comentário privado e clicar aqui no botão entregar. Se houver necessidade de enviar outro arquivo que o professor esteja pedindo na orientação da atividade, ele pode adicionar aqui um arquivo do drive, um link, um arquivo do computador ou ainda criar um documento novo, um slide, uma planilha, um desenho e adicionar aqui nessa atividade. Vou fazer um exemplo aqui, vou criar um slide. E aí todos esses documentos que ficam é, aqui nessa parte do seu trabalho, eles vão ser entregues então para o professor nessa atividade. Quando eu clico em entregar, ele vai me perguntar se são esses dois anexos. Eu vou clicar de novo em entregar. E aí fica aparecendo esse botão aqui anular o envio, tá? Porque quando eu entrego eu não consigo mais editar esses dois documentos que foram entregues. Então se eu quiser fazer alguma alteração eu preciso clicar aqui em anular o envio. Tá? para eu poder editar e melhorar alguma coisa que precisa. E clicar em entregar de novo para que o professor consiga fazer a análise e a avaliação. Voltando aqui, é, outro tipo de atividade que pode ser feita é um questionário, né? Então, o estudante vai responder o questionário no Google Formulários e depois ele vai vir aqui e marcar como concluído, tá? Porque como é uma atividade externa que não vai ser entregue aqui, ele vai responder lá no link e vai clicar aqui em marcar como concluída essa atividade. Ele vai perguntar se você quer marcar como concluído, vai dizer que sim. E o professor recebe normalmente a, a atividade do Google Formulários. Ela é configurada para que o Classroom importe as notas automaticamente. Voltando aqui, nós temos ainda duas atividades que não foram é, entregues. Vamos visualizar como está o nosso panorama aqui. Então eu tenho. Ele já indicou os trabalhos que foram entregues com atraso e ainda temos dois trabalhos que estão em falta. E aqui na aba de pessoas, o estudante consegue ver o nome do professor e dos colegas, mas não consegue entrar em contato individualmente. Apenas aqui, é nesse espaço de compartilhamento do mural, é que ele consegue se comunicar por meio de uma mensagem pública, ou então falar com o professor por meio de um comentário privado é, em qualquer atividade que precise ser entregue.